você é nova. Quantos anos você tem? 26. Gente, que nova, <risos> olha só. Eu queria poder ter toda a assistência que eu tenho e ter 26 anos. Olha o que você tem pela frente, menina. <risos> que bom. E conta um pouquinho, então você é enfermeira. Sim, eu sou enfermeira. E eu queria até aproveitar e agradecer né, a oportunidade que você está me dando aqui, pelo convite, agradecer pelo convite. E eu queria até é, acrescentar a sua fala agora, né, para a gente pensar positivo, porque quando eu entrei na pós-graduação, foi num período que os enfermeiros estavam impossibilitados de atuar na área da estética. E eu nunca, nunca desisti, eu sempre continuei, terminei minha pós, e eu sempre acreditei no potencial de todos os enfermeiros e foi aonde eu continuei a minha pós, pensando positivo e hoje, graças a Deus, o conselho nos deu, nos possibilitou né, em atuar nessa área da estética. Muito bom, muito bom. E por isso que eu quero que você conte aqui, ao vivo, como era hum. a tua vida antes de fazer a pós no Nepulga e como está a tua vida agora? Então, na verdade, eu sou enfermeira da área da assistência, né? E eu tava trabalhando em três hospitais. Então, aquela vida louca de plantão. Era 60 horas, folgava um dia, mas 60 horas, assim, eu não tinha folga. E aí, eu acabei investindo no curso, que é ainda mais uma área que eu sou apaixonada, na área da estética. E quando eu descobri que o enfermeiro, ele poderia fazer essa área da estética, foi aonde eu eu mergulhei de cabeça nessa área, investi, investi no curso, na verdade eu fiz várias pesquisas antes de, de entrar, inclusive o próprio conselho, ele exige algumas coisas e por isso que eu escolhi o Nepuga, porque além dele ser bem é, bem indicado, né? ele era um dos melhores. Então, eu optei pelo Nepuga justamente devido a essa época né atribulada na vida do da, do enfermeiro, né dessa dessa questão de atuar ou não na estética então eu optei pelo melhor que foi aonde eu atu... foi aonde eu optei pelo nepuga e aí eu fiz a minha especialização e quando eu estava terminando minha especialização foi aonde o conselho é, o conselho de enfermagem ele é, autorizou, né, os enfermeiros. Graças a Deus. E aí eu acabei é, reduzindo minha carga horária de trabalho, né. Então é uma área que eu estava lidando mais com morte do que com do ah, que gente. com bem estar, né. E, e hoje eu, eu sou muito feliz por atuar nessa área. Você você atuar com o bem estar da pessoa é principalmente para gente né que, que que atua com a morte o tempo todo é assim algo que não tem preço assim eu não me arrependo em nenhum momento de ter investido nessa área da, da estética e, e é muito bom você você lidar com a autoestima da pessoa é não tem preço sabe quando a pessoa fica satisfeita com o serviço a pessoa fica extremamente grata assim não tem não tem dinheiro nenhum num mundo que pague isso, sabe? Então hoje eu me sinto extremamente realizada com com, com a minha especialização e eu, encho a vou que falo mesmo que eu sou enfermeira esteta, com muito orgulho. E para mim é um orgulho ter feito parte da família Nepulga. Eu falo para todo mundo que eu sou formada no Nepulga. E assim, o Nepulga assim carregou um peso muito grande na minha no meu currículo, né? Porque o Nepuga, para mim foi foi assim foi fundamental assim não me arrependi em nenhum momento é, já saí da pós graduação já atuando com toda toda segurança e peguei ma professores maravilhosos professores que até hoje você com qualquer dúvida professor eu estou com um paciente assim assim assim ele imediatamente ele, te tira, ele tira sua dúvida, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja por telefone. E eles estão é. sempre dispostos a ajudar. Assim. Para mim, é uma família. Não foi nenhuma pós-graduação. Para mim, foi uma família. Ai, que bom ouvir isso. Muito <risos> bom mesmo. Realmente, os professores são a família. Fazem parte da família Nepuga e vocês também, né? São parte dessa família. Eu fico muito Verdade. feliz de ver o empreendedorismo de você tão jovem. Né, já entendendo <risos> nessa área, acreditando, ainda mais enfermeira, quantos enfermeiros, né, o professor Gilberto está aí no chat, ele pode escrever, quantos enfermeiros chegavam para a gente e assim assim, ah, acho que eu vou parar após, e quantas vezes eu fui em várias salas e falei, gente, é o seguinte, não para, continua, né, porque se você parar agora, quando o negócio regularizar, você está lá atrás, você não está Com formado. certeza. Quando você regularizar, você vai estar tá formado, então... Continua, Com certeza, acredite. eu também ouvi tantos nãos e olha, eu não fui atrás do meu sim. Então, essa positividade é fundamental. E óbvio que tô, muitas vezes, não só você, mas muitos outros enfermeiros devem ter pensado, ah, se não der certo a enfermagem estética, eu vou fazer biomedicina, ou farmácia, fazer alguma coisa. Aí sim, eu falo, é a sim. dose da negatividade. É que se não der certo. Não é que eu não estou sendo negativo estou sendo inteligente, precavida, porque se, Sim. Não der certo, eu tenho, se não der certo, eu tenho um plano B, na verdade. Com certeza. E na época que eu entrei, assim, desistiram vários enfermeiros. E, imagino. e hoje eles se arrependem, e eles voltaram, inclusive, para pós. Enquanto eu já estou atuando, eles ainda estão estudando, porque eles não acreditaram no potencial da enfermagem em alcançar a parte da estética que a gente tem é capacidade para isso é fico muito feliz com o, seu, <risos> com o seu depoimento com a sua persistência e tão jovem né já tá com uma clínica já tá atuando muito legal agora vamos falar de números você ganha mais do que você ganhava na enfermagem não precisa falar exatamente quanto mas só se sim <risos> ou não só para os seus colegas enfermeiros que estão desacreditados saberem se vale a pena ou mesmo mesmo não Vale muito a pena. Tem. Em um procedimento eu ganho o que eu ganhava por mês. Olha aí, gente. Tá vendo? Uma menina, 26 anos. <risos> Porque tem gente que fala assim, Fran. Ah, eu sou muito nova, vou abrir uma clínica, será que as pessoas vão acreditar em mim, vão confiar em mim? Porque eu sou muito nova, não tenho muita experiência. Aí outros, ah, porque eu sou muito velha. Ah, então, tem gente que fica sempre buscando uma desculpa, né? Então, realmente, quando as pessoas, elas querem a meta, só vêem a meta, mas não vê os objetivos, não, não vê o trabalho, o processo todo, elas se enchem de desculpas e ficam ali acomodadas. E achando que o problema é da idade, o problema é porque não tem dinheiro para investir, o problema é porque é muito novo, muito velho, ou porque é. é mulher, ou porque é homem, enfim. Olha só o exemplo da Fran. Fico muito feliz, tô feliz mesmo, que legal. Obrigada, obrigada, Ana, e pela, a clínica fica pela onde? oportunidade. Fica em Angra dos Reis, fica no centro. Gente, olha é, só, na, verdade eu é um <risos> na verdade, é um consultório. Na verdade, é um consultório. em Angra dos Reis, eu vou. Eu tenho um amigo meu que está morando em Angra. Tá convidada. Né? ele levou... Pegou uma casa em Angra, está morando em Angra, então vou aproveitar. Tá convidada, tá convidada, fica olha, bem eu no centro da cidade. Indica ele <risos> Pode indicar, ele é inclusive, inclusive eu sou a primeira profissional esteta do meu município. Olha gente, que legal, que orgulho, é uma filha é. da fuga. Com certeza, filha da com Puga. certeza, a e orgulho, orgulho de fazer parte disso. Que legal, que bom, Fran muito obrigada hum. por participar. O encontro já está marcado. Vou aí conhecer teu consultório. Com certeza, tá com certeza, você está convidadíssima. Obrigada. E aqui, Ana. aqui ó, já todo mundo falou que quer ir também. Foi que é <risos> Angra, tá? Todo mundo quer todo ir. Todo mundo está convidado, tá tá convidado, tá? Todo mundo. É isso aí, gente, ó, um beijo. Saudações estéticas. Obrigada. por você e muito obrigada, tá bom? Obrigada tchau, a você. Tchau.